Olá desbravadores, hoje eu e esse mar de gente aqui atrás e aqui na minha frente estamos indo para o Celebration of Lights. Hoje é o terceiro dia e os Estados Unidos estão tá sendo representado pela Disney. Vem comigo. Agora são 9h20 os fogos vão começar às 10 mas olha já quanta gente e olha enquanto quantos barcos, as pessoas alugam os barcos para poderem ter uma vista melhor dos fogos. É muita loucura. Estamos aqui com a iluminação especial do nosso amigo Leandro para celebrar aqui a Disney não é só os Estados Unidos, é a Disney, vai ganhar. Vai ganhar. Já ganhou. Já ganhou. Qual é a sua expectativa? Porque o de Copacabana. E já que o Celebration of Light é sempre um espetáculo sincronizado entre focos de artifício e músicas, que música você está esperando ouvir? É isso aí, gente. Aqui com o um canal Fora de Série para acompanhar esse evento aqui que também vai ser fora de série. Peguei aqui a câmera da Tarsila emprestada, porque a minha acabou espaço. o espaço. Apple, me dá um iPhone 8 de 128GB. Tarsila, me fala, qual sua impressão agora? Qual a sua parte do espetáculo favorito? Ah, eu adorei tudo. Eu achei que a música do Grado do Caribe foi a mais espetacular. Concordo. E eu também gostei de uma que eu não sei a música, mas... Ah, essa foi legal também. Por causa dos, ficou dos bem, defeitos, é, né? Ficou, ficou sincronizada certinho com a música. Ficou bem é. legal, mas meu, É muito legal assistir aqui da praia com a galera. É. Assim, todo mundo quietinho, é. sentado. E curtindo, atenção, músicas, curtindo hipância, as músicas. A infância, nossa. Quando chegou a música do Rei Leão, nossa, a galera pirou aqui, né? É verdade. Muito bacana. Agora a procissão subindo. Impossível. Todo mundo pro mesmo lugar, todo mundo vai pegar os, mesmo, os mesmos ônibus, ou vai estar o metrô cheio agora, gente. Olha o Free Hugs, A Tarsila, cara de pau pra caramba, vai lá. Olha isso.